Olá, no vídeo passado eu falei algumas dicas sobre higiene, mas muitas dúvidas surgiram, as pessoas estão perguntando o que pode acontecer se eu não limpar direito os dentes? É somente a cárie? Além da cárie pode acontecer, e de forma muito mais comum, o problema na gengiva. A gengiva começa a inchar, começa a sangrar e as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Nessas imagens vocês podem ver que a gengiva está, como eu falei, inchada, crescida, avermelhada e só de encostar nela a gengiva começa a sangrar. Nessa situação, quando o paciente chega nesse estado, nós encaminhamos dentro da nossa equipe para um periodontista. Ele vai cuidar dessa situação para o paciente. O tratamento vai variar caso a caso, dependendo do paciente. Pode ser necessária uma limpeza, uma raspagem subgengival e até mesmo uma intervenção cirúrgica, caso aquela gengiva não regrida. Espero que este vídeo tenha servido de alerta para você e caso tenha algum amigo que também use aparelho, envie este vídeo para ele, para que vocês tenham sucesso no seu tratamento.